Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Medo Profundo, Segundo Ataque. E aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E antes mesmo de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom, galera, então sobre o filme, né? A gente já começa aqui com a sinopse oficial que a gente recebeu aqui que já tem algumas informações confusas e informações erradas também. Pois é, no site da Paris Filmes ali, diz que a sinopse é de cinco amigas que estão vindo pro Brasil, na cidade de Recife, para passear e os tubarões locais começam a atacar. Só que ao assistir o filme, a gente se dá conta que são quatro amigas e elas estão fazendo um passeio de mergulho e é no México. Bom, já começou mal, né? Mas tudo bem, né? Sobre o roteiro, né? Vamos direto aqui, né? Acho que o roteiro ele é extremamente enrolado, ele é pobre em alguns elementos, né? E ele é um pouquinho previsível também, né? Ah, eu confesso que foi assim uma decepção esse filme. Primeiro que a gente adora esse tipo de filme, tanto de suspense, terror, e a gente foi animado, assim, pra ver o filme, mas foi uma decepção. É, a história começa com uma construção de personagem, né, extremamente superficial, né, cheia de clichês, mas aí nada de novo pra esse estilo de filme, né. Mas o filme, ele também não evolui, né, a gente fica realmente com uma história extremamente previsível, a gente sabe pra onde a história tá indo, né? E a gente tem, assim, a personagem malvadinha, que faz bullying com os outros, a gente tem a super boazinha, e a gente tem a inconsequente, que coloca todo mundo em apuros. A gente tem aquela irmã que rejeita a outra, né? Aquela pessoa experiente, mergulho, que vai ser, obviamente, a primeira pessoa a morrer ali no filme. E assim por diante, né? Aí eu vou te dizer assim, ó, que falta, aqui diálogos interessantes. Falta uma história que envolva a gente. Ela é toda muito superficial e chata. Bom, e aí nesse ponto a gente costuma falar de atuações, né? Só que nesse filme especificamente é difícil a gente comentar de atuações, porque vou dizer mais de 90% do filme os personagens aqui estão com aquelas roupas de mergulho, umas máscaras pesadas que cobrem basicamente todo o rosto, então a gente não tem como avaliar muito as atuações, a gente mal enxerga o rosto dos personagens, o rosto dos atores aqui, e eu acho que fica difícil comentar, porque também ela elas vão ali mais para o grito, suspiros e uma pegada meio de gritaria no filme inteiro, né? É, a gente tem aqui no elenco a Sophie Nelis, que é uma menina que ficou conhecida pelo filme A Menina Que Roubava Livros, mas realmente, eu concordo, esse filme é uma gritaria, mal dá para diferenciar elas ali do filme. É, a gente também tem a Cistine Stallone, que é a filha do Sylvester Stallone, e a Corinne Fox, que é a filha do Jamie Foxx, mas a gente não tem muita oportunidade de avaliar a atuação delas justamente por causa disso, né? Por causa dessa estrutura do filme. E o diretor aqui é o Johannes Roberts, que também fez o filme Os Estranhos Caçada Noturna. Que é um filme também okzinho, a gente já tem análise aqui no canal. Bom, só que aí sobre direção, né? A gente já identifica aqui vários problemas de fotografia, principalmente, né? O filme ele tem uma pegada muito escura, o filme é escuro o tempo inteiro. Só que em alguns outros momentos tem um contraste absurdo com flashes de lanternas ali, luzes muito fortes. Então a gente tem meio que esses Extremos, né? É nesse aspecto de iluminação a gente tem assim dois extremos muito fortes mesmo, não tem meio termo. É e outro problema que são os efeitos especiais também que são bem visíveis em alguns momentos do filme ali. A gente tem um CGI para a construção ali das animações dos tubarões. E por serem mal feitas nesse tipo de filme especificamente, acaba tirando um elemento que é fundamental, que é de gerar tensão e de nos passar aquela sensação de medo. Né? E as cenas acontecem num ciclo muito repetitivo de falta de criatividade, e vou te dizer, cenas pouco críveis. É, e outro problema aqui que também tá atrelado à direção é que todos os personagens, eles parecem muito iguais aqui nas cenas, né? Estão todos com as roupas de mergulho, como a gente comentou, com o rosto coberto. Então é difícil a gente diferenciar quem é quem ali no, no meio daquela gritaria, no meio da água. E o diretor ele deveria ter trabalhado de alguma forma para poder a gente identificar qual é qual personagem, né? E outro problema aqui é de fotografia. A gente tem, assim, uma lente que parece que esqueceram o filme inteiro em zoom. Então prejudicou bastante ali o filme. É, a gente tem problema de também um excesso de cortes, sabe aqueles vários cortes para dar uma sensação até um pouco artificial de ação o tempo inteiro no filme? Mas isso acaba prejudicando a fluidez da narrativa, né? E a mixagem de som também vai de um extremo a outro. Num momento tá assim com um som super abafado dentro da água e daqui a pouco ele corta pra um momento de barulhos estridentes. A tentativa de fazer a gente tomar um susto, assim, mas eu achei que ficou muito mal sucedido. Agora, um ponto positivo é a parte das locações. Tem cenas realmente bem bonitas das locações que eles escolheram. É, o que, que a gente vai falar desse filme, né? É um filme, seria de terror, suspense mas ele é extremamente repetitivo, ele acaba sendo sem graça, ele é previsível, porque em vários momentos a gente sabe para onde a história tá indo, e acaba pecando em alguns aspectos técnicos que pra esse tipo de filme eu acho que é mortal, né? Então a nossa nota pro filme Medo Profundo, o segundo ataque, é 1,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like...